Cidade do coração. Boa noite para você, estamos ao vivo aqui na TV Barueri, mais uma noite, noite de segunda-feira, dia 2 de maio E olha como passa rápido, acabou o mês de abril, entramos já no mês de maio Desejo para você um mês de maio abençoado para você e para tua família, para tua casa E vai ser com certeza, porque Deus nos guarda, Deus nos abençoe e nos guia E hoje eu tô tendo a honra de estar aqui com vocês, apresentando o Reinaldo Campos com você Esse programa que tem sido um sucesso, alcançado uma audiência enorme aqui na TV Barueri em toda a região grande oeste e na presença de uma pessoa muito especial que tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente é. hoje, é. mas parece que nós já nos conhecemos há muito tempo, a gente sabe que é Deus nas nossas vidas, mas pastor Djalma, vou chamar de Djalma, seja muito bem-vindo ao Reinaldo Campos com você, o pastor Reinaldo Campos, pede para deixar um abraço, você não pôde estar aqui porque está em compromisso com o governo, mas que bom poder bater um papo contigo, boa noite. Do Max, obrigado, Deus abençoe pelo carinho, a... Ah o sucesso é de vocês e a honra é minha, né? porque foi é um prazer muito grande, e muito honroso para mim estar nesse, nesse grande programa que já o Oeste todo, o Brasil todo, já está acompanhando aí há muito tempo, que já está sendo sucesso. Obrigado pelo carinho, eu acredito que nós vamos desenrolar muitos assuntos aqui para o reino, para a glória de Deus, família, empresa. E, cara, só gratidão mesmo por eu estar aqui com vocês de verdade, por essa atenção que... O, o Reinaldo Campos vem dando e com a assessoria dele, que é fantástica. Ah, glória do, a Deus, do coisa Max. boa. Do Max é um nome de. Sabe, Bonito de, nome. De, de gringo, de. <risos> é super simples. <risos> Olha só, quero deixar um abraço a você, do Reinaldo Campos, nosso vereador aqui na cidade de Barueri. Ele não está conosco aqui no programa Reinaldo Campos hoje ao vivo, que está cumprindo uma agenda agora à noite. Lá com o pastor Samuel Ferreira, na de um abraço Olá, ao pastor Samuel, gente. a todo o Ministério Adebras pastor Lúcio acompanha, assessor. Deus abençoe-me, nós estamos aqui, mas ele volta ao vivo já na quinta-feira com o Reinaldo Campos e você. Mas a gente vai dar sequência aqui. Quero também, pastorante, falar com você, Djalma, deixar um parabéns a toda a TV Barueri, na pessoa do Randal, que é o nosso presidente da TV Barueri. Parabéns pela live de dois anos que aconteceu na última quinta. Todos os apresentadores presentes aqui junto com o Randal, fazendo uma big festa. Quem sabe quem estava aqui, Djalma, a banda da Guarda Municipal de Itapevi. Que Tocaram sucesso, pelo menos 15 que músicas. Estão afiadíssimos. Parabéns à banda da Guarda Municipal de Itapevi. Foi uma festa linda. Parabéns a toda a grade de programa da TV Baruri. São mais de 35 programas ao vivo, de segunda a sábado, na TV Baruri. Randal, parabéns. A TV tem crescido cada dia mais. Você que não conhece os estúdios da TV Baruri, que fica aqui no Betaville, na Avenida Trindade, número 500, venha conhecer. Peça. chama no inbox, no privado para vir conhecer os estúdios, participar de um programa com a gente, que a gente vai gostar muito, vai ser muito bem recebido. Mas hoje o pastor Reinaldo Campos deixou uma missão, falou do Max, ligou agora para a minha tarde, vou para uma reunião, entrevista lá, bate um papo lá com o Djalma, você Djalma. vai gostar muito. Já gostei, pastor Reinaldo, nosso é. vereador, pessoa do bem, simpática, inteligente, eu gosto de conversar com pessoas inteligentes. Eita, Além de pastor, tá homem, pai de família, ele também é empresário, Vamos Isso. começar para essa linha de empresário, gente, já? Essa é a parte que eu mais gosto, né? Então, vamos tocar de empresário? Vamos. Que é vamos que eu gosto sim, também. Eu falo para o pastor Reinaldo assim, olha, eu gosto de conversar com gente inteligente e vendo você, um jovem pastor, é um jovem ainda, sim. já com o um ramo de empresário. Deus te abençoe com a Digital Connect, certo? Isso. Falei certo? Três anos e meio nós estamos com a Três anos mãe, e meio certo. no mercado. Forte, fortíssimo forte, na área forte. digital. A área digital, na verdade, é até um pouco difícil falar da minha empresa, porque foi um nicho criado. Você que gosta dessa área de essa qualificação que você está me dando, negócio muito dela. Nossa, pessoa inteligente. Tanto quanto quando eu vou me apresentar, eu me apresento muito como que eu sou bom no que eu faço. Tem que ser. É, porque a, o americano ele tem muito isso, né? Se você não, não se qualifica, você não é bom Eu isso. gosto de umas coisas, até, pode, pode, até uma sugestão para ter no programa. Eu é. gosto muito da coisa de americano, que eu gosto muito, você vai gostar muito. É. Eles, quando vão apresentar alguém, já leu o currículo da já pessoa. Já releu o currículo, é. Porque isso, isso conta muito, ainda mais no mercado de trabalho, hoje, numa concorrência tão grande. Eu falo assim, se você não estuda, você fica para trás. Porque você tem que ter... A experiência é importante demais, mas o currículo também é conta muito importante demais. porque conta para sua experiência e confiança no teu trabalho concorda sim apesar que a América ela dá muito valor à, à criatividade o, o, do, do ser humano né e assim não falando mal do nosso país que eu amo de mas é assim o Brasil infelizmente ele fica muito em cima do diploma da qualificação e ela não deixa muito o cara aquele é autodidata se desenvolver por que eu estou batendo essa pauta? Justamente por conta disso, que a Digital Connect, certo? Ela criou um nicho dentro do meio digital. E eu tenho o costume de começar sempre as minhas palestras, graças a Deus, algum há uma abertura muito grande. Eu não sei se você soube, a gente tivemos numa reunião dando uma orientação, orientação digital aqui na Debrais e Tabevin na sede, na Uau. reunião de obreiro. Foi top demais. Porque se você não sabe, eu até posso uma frase assim, ó, a ideia nunca foi executar, a ideia sempre foi orientar, porque a orientação vem mais, ela é muito mais forte do que a execução. Sim. Então, quando você orienta, você cria uma nova cultura, ou, ou melhor, você pega os novos e coloca dentro da cultura original, que é uma cultura inovadora. Tem muita gente que não tem Instagram hoje, a gente está falando com um público grande aí, que ainda não tem Instagram. Então, quando você orienta, você consegue trazer essas pessoas para uma realidade que, não para ser viciado, não para ser é, dominado por essa área, ou por essas redes sociais, mas para entender os benefícios que você tem dentro dessas redes sociais. Coisa boa. É top demais. Mas antes da gente entrar nesse detalhe, quero te perguntar uma coisa. Como é, Eu gosto muito dessa palavra de Como é que nasceu, né, na sua vida aquele momento que você parou? Porque eu, eu sei que tudo vem de Deus e Deus colocou no seu coração, fez gerar para nascer a Digital Connect, certo? Na verdade, a, a Digital Connect, certo? Eu acho que, como, assim como aconteceu com muita gente, ela nasceu na crise. Na crise mundial a digital nasceu. Olha só, é, eu vinha com estudo há sete anos antes da crise, ou quatro anos antes da crise, que é a pandemia, não sei nem. Né? A gente toma cuidado isso porque eu sei a questão do digital, não. Ah. Você não pode muito pronunciar muito questão de, dependendo das palavras você tem que tomar uma pauta muito grande, tomar um cuidado muito grande. Mas essa crise mundial que abrangiu muitas famílias, dentro desse processo há quatro anos antes eu estudava muito digital. Porque o digital, hoje, ele não tem uma faculdade que ele pauta aonde você vai chegar. Exato. Você consegue ter ali o desenvolvimento de HTML, Python, o cara que cria aplicativo, o cara que cria, que, que, que cria sites, mas você não consegue ter o cara que tem um nicho desenvolvedor a ponto de monetizar, de padronizar, a ponto de saber as ferramentas realmente que talvez traz um rendimento financeiro. A gente tem grandes empresários no Brasil hoje, inclusive, muita gente critica... Eu vou citar aqui, porque é bom para audiência. Lógico. Critica Felipe Neto, mas o Felipe Neto hoje tem oito empresas, sendo só um youtuber. As pessoas acham que é só o youtuber. Isso, né? ele, ele começou com o youtuber, mas hoje ele tem oito empresas. E até tem umas pautas que eu dou dentro das igrejas mesmo, que as igrejas às vezes vai contra algumas ideologias dele, que é, é pessoal dele, a gente não daqui para pautar isso, mas eu falo, não, não, não, não, não fica contra não, e nem manda seu filho não assistir, pede para seu filho ser um talvez melhor até que ele, porque todo mundo consegue, às vezes, superar um outro. Porque a ideia é eu tentar fazer a minha filha ser uma, ela uma grande influência, a melhor do Brasil, se puder. Sim. Então, em vez de eu falar para não assistir, em vez de eu falar porque tem algumas ideologias erradas, não, eu vou criar a minha filha para que ela seja com a ideologia que eu acho que é correta. Perfeito. Até porque, a, graças a Deus, a internet deu voz, né? a internet deu voz então hoje não é as grandes mídias a gente sabe que a, te, a mídia televisiva ela é muito forte mas a, a, a internet a rede digital o canal do youtube ele deu muita voz para muita gente a, a, agora a pergunta é você decide fazer aquilo que você acha que é correto só que tem muita gente perdida dentro desse processo então o mundo digital do marx ele é dividido em várias etapas se todo mundo entender o mundo digital da forma que eu entendo não que eu sou o melhor mas eu quero só te explicar isso aí é como que se fosse o um mundo físico, que cada um tem a sua parte. Nossa, a, a verdade, a agregação seria muito forte. Só que, às vezes, eu estou numa reunião, que eu, um exemplo, eu tenho um design gráfico e um editor de vídeo. E aí ele não quer me ouvir, porque ele acha que eu estou tentando atropelar. Mal sabe ele que eu dependo dele. Sim. Porque a minha empresa não faz edição, não faz design gráfico. A minha empresa ela cria curiosidade, ou, ou busca curiosidade de dentro do digital que pode te remunerar. Como que eu explico isso? De, já pegamos cliente com zero, de inscrito no canal, essas coisas, e montamos ele de ponta a ponta. Eu trabalho muito na área gospel, tá? E dou muita ênfase a isso. E nós colocamos o cara em evidência. O cara não ganhava nada. Hoje, a cada três meses, eu mando para ele 5 mil reais. É um dinheiro, né? De um vídeo. É muito dinheiro. Né? De um vídeo lançado no, no YouTube. Aí nós criamos uma pauta que nós fizemos um, um, um livro para ele. Ele começou a pregar desde os 5 anos até os 18 anos de idade. Eu falei, vamos criar um livro para nós vender no digital. Aí ele falou, não, pastor, eu não posso escrever, eu sou muito novo. Eu falei, não, não, a questão não é você escrever, a questão é a gente pautar tudo, colocar isso num papel, mandar para um corretor e colocar uma verdade que você tem. Até o nome do livro nós pautamos, que é... Hoje já se faz livro pela internet? Sim, entendeu? Boa. Inclusive, vou te contar um negócio que... E eu descobri há quase oito anos atrás? Quase oito anos atrás. Você vai uma escritora boa depois. Sério. Então, há quase oito anos atrás, eu me inscrevi num clube de autores, não sei se já ouviu falar. Clube de autores já. Já ouviu falar? Então, esse site, ele tem muito tempo, esse site. Muito, mas muito tempo mesmo. Você vai lá, escreve seu livro, eles fazem todo o processo lá e eles mesmos vendem, eles mesmos colocam nas plataformas. Olha aqui, que informação. E tem pessoas que não pegam isso, não, acham que isso não é válido. E a digital dá esse... Eu sou quase como um radar, eu dou do norte para o cara, explicando para ele onde ele pode chegar, onde ele pode crescer, onde ele tem que abrir a mente dele, onde ele tem que ter constância, entendeu? E, e para isso, a gente prepara a casa para retirar os fundos né, rentáveis que tem lá dentro. Um exemplo. É, antes de entrar a pandemia, tem três anos e meio, né? Tem, Exato, três tô, anos. Três anos, né? O que eu estava fazendo antes de entrar a pandemia? não dá para me contar a minha história, não, que você vai dar risada aí. Que tem muita coisa. Dentro do, do, do nosso país, eu sou um aventureiro. Não sei se você consegue me entender. Se eu fosse pautar aqui, ó. Você tem que arriscar. Arriscar, então. Mas se dentro... você não se arrisca, você vai permanecer a mesmo, no mesmo lugar sempre. Sempre. E dentro do nosso país, se eu pautar tudo aquilo que eu estou falando aqui para você em qualquer entrevista, em qualquer, em qualquer palestra. O cara fala, não, esse cara aí, ele, ele se aventura, ele tenta em tudo, ele tenta de tudo, mas não é. Uma coisa que eu sempre acreditei na minha vida, não existe desemprego, ponto. Pastor, é, não fala isso não, que tem muita gente desempregada aqui é nos assistindo. Mas não, eu acredito A que... A atividade, Entendeu? Eu penso isso aí. Eu penso que acredito que assim você tem uma qualificação e está faltando serviço para você dentro da sua qualificação. Mas desemprego, não. Exatamente. Desemprego, não. Porque eu tenho alguém que quer que eu embalo ali no mercado, eu tenho... e é emprego. Concordo. <risos> você, entendeu? Hoje em dia, quem está fora da, das redes sociais, do mundo digital, vamos falar assim, mundo Isso. digital, está praticamente fora do mercado. Né? Fora do mercado. Esse é um detalhe importante. Não só pessoas, mas vamos até... Não sei que não é a pauta do programa, mas igrejas também. Igrejas, igrejas. Eu posso falar a verdade para o senhor? Eu pautei toda a empresa digital né, Conexado para trabalhar do lado cristão. Não É uma questão de opção. Nada de partidarismo, questão secular, nada contra. Por favor. É a questão de opção. Opção e, e daqui a pouco, nós vamos entrar, a zelar Lá também o ministério que eu prezo. Então, algumas coisas que, se eu fosse fazer no secular, ia me atrapalhar na minha vida... É, espiritual que eu trabalho aqui na igreja, que é o um ministério que eu tenho chamado Benes daqui a pouco nós vai entrar nesse assunto, se der tempo. Mas é assim, todo mundo que está que tá fora do digital, que ele não quer entrar, ele está tentando ter uma resistência, cara ele já está perdendo muita coisa, mas só que, pasme você, do Max, ele vai perder muito mais, por conta que você que está assistindo a gente, escuta isso que eu estou te falando, vem uma inovação que ela já está em prática, mas daqui a três anos, e as pessoas vão ficar pasmo. É tipo assim: se nós vivemos Matrix, o cara clicar numa mesa e sair uma tela e o cara naquela tela mostrar coisa para você, nós, nós estamos muito perto do, da realidade virtual, que ela já está implantada. E isso está muito falado. Só que todo mundo só foi, foi dar ouvido para isso quando o Facebook mudou o nome. De Facebook para Meta, que o nome do Facebook... Até todo mundo dá o nome do Facebook de metaverso. Não, o nome do Facebook, que é o Zuckerberg, mudou a empresa para Meta. Meta. Para quê? Para que, que ele possa se incluir dentro do, da realidade virtual, que é o metaverso. Metaverso são vários mundos, pelo menos tem três mundos lá dentro. Nós, nós não podemos nem entrar aqui, porque senão... Mas, assim, só para você entender bem, hoje, olha o avanço que está hoje eu estou falando de hoje imagina isso daqui a três anos então hoje a gente tem a a, a gente tem a Nike que comprou um terreno lá o Walmart comprando terreno dentro do metaverso a gente tem a igreja da Batista da Lagoinha graças a Deus era para ser eu não sei se o, o pastor Reinaldo Campos eu tava doidinho para investir dentro disso eu tava procurando patrocínio porque 400 mil reais um terreno dentro do metaverso Uau. entendeu então assim o, dentro do metaverso assim dentro do do mundo digital que mais está em alta. A gente chama o, o né Não dá para falar aquela linguagem técnica, porque um pouco o povo vai ficar meio, meio, meio, meio distante. Sim. Mas é assim: já existe um mundo que está sendo vendido, os terrenos digital e as pessoas não, não estão dando a mínima para isso. Então vai ficar na mão de quem? Vai ficar na mão de quem saiu na frente. Aí você é da igreja, né? Sou. Eu acredito que você pegou aquele tempo que disseram assim. Ah, não sei nem se eu posso falar aqui mas aquela emissora grande é do diabo sabe? a televisão é do a televisão diabo É, do diabo. é um absurdo então, né? então o diabo ficou feliz para Adele porque nós teve, nós como cristão entregamos para ele uma, algo, uma das maiores ferramentas entendeu talvez é por isso que Cristo ainda não veio né porque enquanto não pronunciar o evangelho pra no mundo todo, todo mundo é... ele é não verdade. vem então nós como nós entregou a televisão agora nós tem que buscar outro caminho qual a internet só uma aspas aí a igreja que não se reciclar quando eu falo de igreja, eu falo a empresa também, o estabelecimento Sim. que não se reciclar vai fechar no futuro e Isso bem é verdade. próximo. Verdade. Não, não vai ter Até espaço... grandes líderes e grandes pastores, se não reciclar, fecha, porque a maneira de falar com as pessoas mudou. Mudou. E, e tem um detalhe assim, Odu, do é, que eu falei ontem na reunião. O rapaz falou para mim assim: mas pastor, pegam a gente e fazem meme com a gente, sabe? Pega aquele erro de ao vivo, e bah, solta, faz aquele corte, faz aquele arraso. <risos> o povo no aviãozinho. Meu, mas só que, assim, se a gente tiver medo disso, a gente tá com medo da nossa originalidade. Exatamente. Nós somos original, pô. Eu falei, enquanto vocês estão com medo, o mundo está fazendo isso perfeitamente. Ninguém está nem tá é muito preocupado muito. com isso. E outro detalhe, tem um texto que eu levo muito a sério. Não sei se você vai gostar. Não, agora, agora, nós já estamos tá tá um, tá um pouco em empresa, em igreja, é, da é, família, isso é legal. mas é assim, ó. É, não importa de que maneira, o importante o evangelho é ser pregado, é bíblico. Exato. Você está entendendo? Então, assim, meu, o evangelho vai ser pregado, vai ser alcançado. Então, ah, pelo um caminho de um meme ou não, o evangelho vai ser alcançado. Porque eu falei para um pastor, ele não concordou muito comigo, mas quando você, digamos, é, o pastor pregando, aí ele bateu a mão no altar, quando ele bateu a mão no altar, o altar era de vidro, e quebrou. Uau. E virou um meme, né? Tipo... <risos> Mas todo mundo que vê aquilo, quem talvez nunca teve noção do que é aquilo, porque, eu não sei se você acredita, tem pessoa que não tem noção do que é uma igreja, concorda ou não? Sim. Certo? Mas quando a pessoa vê o vídeo, ela fala, o que é isso? Mas era o quê? Ele estava bravo na casa dele? Não, era numa igreja. Mas o que é a igreja? E por que ele estava bravo? Por que ele estava bravo? Por que ele bateu? Mas o quê? Já está nascendo uma pregação. Se a pessoa entendesse assim, a força do evangelho que você consegue pregar, tomar toma um, um, um pouquinho de água. Se eu tomar esse pouquinho de água, eu posso tomar? Ah, mais toma à vontade. Oh. Hum. Que água deliciosa. É, mas tem uma, uma tem uma fonte que tem uma água mais viva que essa daí. Se você está pregando, já você deu a brecha. Que tudo na sua vida você tem o um caminho para evangelizar, já era. Então o digital, só para não fugir, o digital não é nada mais que nada menos que você divulgar o reino de Deus e vai ter que acontecer de qualquer forma. Entendeu? E a gente está aqui, a gente trabalha em digital, conectado para isso. Na pandemia, quando eu comecei com o digital há três anos, eu não tinha ganhado um real dentro da, da plataforma. Não tinha ganhado. Você falou se, se você perguntar para mim, Djalma, você monetizou algum canal? Não monetizei nenhum canal. Nenhum, nenhum. Aí eu te faço uma pergunta. Como que eu sabia que eu ia conseguir? Por conta que o tempo que eu estava estudando, que sempre é autodidata... Todos os lançamentos que você tem que ir para cima. Todo esse tempo que eu estava estudando, eu sabia que dava para acontecer. Eu não tinha tirado nada. Quando menos espera, escuta que eu vou te falar. Conquistei um cliente. Esse cliente tinha uma canção chamada Se Deus disser não, eu aceito. Assim que eu conquistei esse cliente, eu soltei a música dele. Aí, quando soltei, aí nós já estamos tá falando de outra plataforma, tá? outra fonte de remuneração. Soltei, passou quatro meses, ele me ligou e falou que é, de não deu certo. Falei, ah, não deu, mas calma, né? o importante é importante que está padronizada. Porque a padronização é o quê? Você não só soltar nas plataformas de áudio, mas você soltar mais de 150 países no Brasil e no mundo com uma legislação, com um amparo de lei, a nível que onde bater sua música, você vai ser remunerado. Aí a gente cria um padrão do cliente dentro do ECAD, junto com as associações, Aí cria um ISRC, International Stand Record código, que é uma codificação que é quase como se fosse o RG da música. Aí, quando a gente acaba de criar isso aí, a gente solta a música nas plataformas, porque aí a música está saindo nas plataformas mais padronizada Quando ela tocar e tocar em qualquer lugar no Brasil ou no mundo, você tem a rentabilidade dessa canção. E aí a moça perdeu o pai dela na pandemia, né? que você também me contou uma história triste aqui Sim, agora. É minha mãe. E ela perdeu o pai dela. E ela pegou pegou essa música, não é famosa a moça, é moça de TikTok, olha para você ver como que é o mundo digital. Ela pegou, colocou a, a, a selfie para ela e falou, gente, ó fez um vídeo. Eu estava aqui, perdi minha mãe, mas com, o, essa música me confortou muito. Só isso que ela falou. E a música estava de fundo tocando. Só bastou ela fazer isso. Aquele vídeo, o povo quis ver aquele vídeo, caiu na hora certa, o povo se comoveu com a situação dela, com a forma que ela entrou no vídeo, ela entrou chorando e e eu não sou o cantor, mas se eu fosse cantor, eu tinha ligado para ela, eu tinha dado pelo menos dois mil reais para ela. Talvez ele até, só. talvez ele até fez, tá? Mas é assim, a rentabilidade que foi para ele durante o ano foi muito grande. Hoje quem sabe usar, todos usam a rede social, as mídias sociais. Uh, o mercado digital, vamos falar assim, o mundo digital, todo mundo usa o mundo digital, seja numa, no Spotify, no Deezer, com música, redes sociais, mas as pessoas usam sem muita direção. E é muito importante aprender a saber como usar, ou até mesmo é importante contratar uma empresa como a tua, Sim. para direcionamento e uma rentabilidade. né? É E tem pessoa que ela pensa que... Não ela... só pessoas, mas como empresas também. É, tem pessoa que pensa assim que, ou empresa, ou pessoas individuais, eles pensam que eles me contratando, eu vou dar o engajamento que é necessário para ele. Quer o crescimento? Quer... Não, não, não. O que eu dou é padronização. Detalhe, detalhe. Isso hoje está fácil, tá? Hoje está fácil. Você tem qualquer empresa que faz isso. Mas há três anos e meio atrás, eu, eu comprei um painel, eu espelhei um painel, né? E esse painel, se você quiser hoje 100 mil seguidores no seu Instagram, eu te dou. Hoje tem muita gente fazendo, mas há três anos atrás tinha? Não tinha nada. Nada, né? E detalhe, eu nunca coloquei isso como... Como que eu posso te falar? Eu nunca coloquei isso como o, o carro-chefe da empresa, o produto oficial da empresa. Nunca coloquei. Isso para mim sempre foi secundário. Até porque, a nível ministério, igreja, pastor, cantores, eu nunca aconselhei eles a fazer isso. Por que, que as pessoas buscam tantos seguidores? Por conta que hoje... Eu vou te responder tecnicamente aquilo que eu acredito. É, por conta da questão cultural o Brasil ele tem uma questão cultural que queira ou não parece que eu sou contra né o Brasil às vezes quando eu falo. não pelo não contrário é, não. é um modo de querer realmente padronizar né isso é tipo assim ó o Brasil ele tem aquela questão assim você vale o que você tem ah, tem muita gente que fala que é o mundo que é assim eu posso concordar que é uma parte do mundo uma parte uma parte do mundo é assim porque eu tenho um amigo na Austrália que foi até interessante uma vez ele mandou um vídeo para mim ele fez assim já estou tô chegando aqui para trabalhar <risos> Mas, olha, quem está estacionando do meu lado aqui? E ele estava com uma BMW, e quem estacionou do lado dele foi um outro cara com uma BMW igual a dele. Igual. Aí ele aí ele fala assim para o cara, e fulano de tal, dá um joia para o Djalma aí. Aí o cara, oh, beleza. Aí ele, beleza. Aí ele, a ele. Aí eu falei, mas por que você mostrou isso para mim? Ele, "Peraí aí, que daqui a pouco eu vou te... No vídeo ele fala, "Peraí, aí, daqui a pouco eu vou te mostrar uma coisa. Aí o que que acontece? Ele deu pausa no vídeo. Quando ele deu pausa no vídeo, ele subiu. Aí quando ele subiu, eu chegou lá em cima. Ele começou a filmar, de, começou a filmar de novo. Aí ele falou: "De alma, é por conta desse aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Ele vai lá para cima, que ele é o dono. Mas eu sou Olha empacotador. Só. Eu trabalho só na sacolinha aqui. Mas você sabe que eu estava dando uma entrevista esses dias, uma, uma palestra, uma palestra esses dias, e falava justamente sobre isso. Se no Brasil se valoriza muito pelo que você tem, não pelo que você é, tem pelo quem você é. Quero te apresentar um fulano. Pô, ele canta muito, ele toca muito, ele é empresário, tem um carro da hora. Cê... A última coisa que fala é o seu nome, como se o seu nome não tivesse valor não nenhum. tivesse valor. Tem invertido tudo. Entendeu? E, ó, desde quando eu montei a digital, eu tenho uma briga muito grande com essa questão cultural. Por isso que eu bato em cima disso aí. Porque o pessoal falava assim para mim, se você vai se apresentar, se... eu cheguei de Uber. Eu nunca quero perder essa essência de falar que eu cheguei de Uber porque eu não tenho carro. Hoje, hoje eu não tenho carro porque eu estou com foco. O foco do meu carro é, quatro, é sete lugares. Legal. Então, eu estou com foco. Eu parei de pensar assim, não, eu vou pegar esse carro porque, por enquanto, eu vou indo, vou indo, vou indo, vou indo, vou indo. Mas, já, você está gastando com Uber. Tudo bem, mas tem dia que eu nem gasto, porque eu nem saio. <risos> Entendeu? Então, é tipo assim, mas qual é a, a, a ideia, a ideia cultural? Sempre imposta. Meu... Você sai daqui, aluga um carro, porque você está indo para uma reunião lá dentro, lá dentro da Alphaville. Você está indo dentro do, do condomínio tal. Não tem muito sentido. Porque, tipo assim, eu estou plagiando uma, um, uma personalidade. Porque, detalhe, quantas pessoas que falam assim, ó, quando eles estão com o um carro alugado, eles falam assim, ó, eu vi com esse carro aí, ó, que carro top, é seu? É. Pela misericórdia. Ele ainda é perigoso colocar o nome de Deus na jogada, porque não é dele. Então, tipo assim, não, não estou generalizando. Tem outros, não, que é muito sincero. Não, aluguei para vir aqui. Pronto, ponto final. Mas a gente sabe que é o status O status tá está muito acima. E isso é um prejudicial. Eu acho que isso a gente está tirando a característica de muitos caras bom Tem muito cara bom no Brasil. Só que eles são é tão levados pela cultura que eles acham que o que eles têm é melhor daquilo que, do, do que aquilo que eles são. É. concordo Entendeu? Nas redes sociais, qual que é o maior defeito das pessoas? Nas redes sociais, o maior defeito da pessoa, que é o que eu falo, brigo muito com a minha esposa, é, essa, briga, essa, briga, essa fala-brigo é para a gente sempre permanecer nos nossos ideais. Eu falo para minha esposa, nunca deixa de, de maquiar a, a, a realidade, colocar uma maquiagem. Qual é o defeito? Se eu vou fazer um vídeo, eu faço um vídeo virado, para o um lugar mais branquinho que tem da minha casa. Enquanto toda a outra parte está mofada, ou não tem reboco. Eu acho que o maior defeito das redes sociais é você querer mostrar aquilo que você é, E isso está muito grande. Está em evidência muito alta. Muito alta. Muito alta. Principalmente, você quer ver, eu consigo detectar o cara quando ele compra seguidores e quando ele não compra. Então, tipo assim, isso é, é muito grande, muito grande. E só que as pessoas já é ah, mas se eu mostrar as pessoas vai me me inferiorizar, as pessoas vai porque o cancelamento também está muito pesado, né, meu? O cancelamento a gente até viu a mulher que criou uma lei contra esse essa questão. Eu até esqueci, eu, eu tinha anotado para trazer aqui para falar sobre isso e eu acabei deixando lá em cima da mesa, porque eu queria falar muito sobre isso, que é a questão do cancelamento que a uma senhora entrou com uma ação por conta que o filho dela quase se matou porque ele disse, que, ele disse que não seria uma coisa, daqui a pouco ele se tornou uma coisa que ele disse que não seria. Aí o pessoal começou, né? Ele é fraco, ele é frágil, ele é mentiroso, ele é não sei o quê. Então, esse cancelamento nas redes sociais mata muito. Por isso que faz as pessoas também, muitos delas, querer mostrar só uma, uma mentira, querer só maquiar a situação. Mas, na íntegra, na íntegra, eu acho que, mesmo assim, eu acho que você ser real... Deixa eu te falar... Se a pessoa toda vez está te, mostra, tá te mostrando um alto padrão, como que se. Meu, ali. To, até, até na hora dela, dela fazer uma, uma postagem no Instagram, ela pega aquele filtro que deixa a pele dela limpa. Digamos que ela precisa de uma cirurgia de 15 mil reais. E você tem essa cirurgia para dar para ela. Você vai dar essa cirurgia? Nunca você vai dar. Porque toda vez que você olha ela, ela está bonita. Então, às vezes, as pessoas se priva para colocar uma maquiagem, enquanto por detrás do processo ela está perdendo um, um dos grandes benefícios da vida dela. Então, o que, que eu sempre prego muito, agora eu estou falando de pregação, porque isso é uma pauta empresarial, uma pauta quase que é profissional, e isso é uma, uma pregação. Eu uso isso em cima dos altares. Seja aquilo que você é. E não é troque por nada, cara. Porque eu acho que o tempo te leva a alguma coisa. E se não te levar a nada, você tem que entender que você é um ser humano. Você já é muita coisa. Algum segredo para engajar seguidores? Eu tenho muitos. Um dos maiores segredos é você sempre na área do engajamento é você sempre dar valor ao, aos mínimos que estão do seu lado. Eu vou, eu vou te dar um exemplo aqui. Vou te dar um exemplo. O Reinaldo, pelo pouco que eu estive perto dele, eu percebi que o trabalho Social dele é muito grande muito forte É muito forte diário. Tá? Não é, é ó, Gente, conta a cabo eleitoral Deixa eu falar para vocês Isso aqui não estou fazendo política, eu quero que vocês entendam Mas o que é tem que ser dito Tem que ser verdadeiro, tá bom? Mas é só assim, é muito forte Só que talvez Em vários momentos vai uma pessoa lá é, Falar com o Reinaldo Que ela Ela literalmente está precisando só que ela é muito forte nas redes sociais. E por falta de uma pessoa que ela faz uma, um checklist oficial, principalmente buscando ali detalhes de não só endereço, rua, nome, tudo bonitinho, mas buscando a força da pessoa nas redes sociais, por conta disso o engajamento da pessoa não consegue. Porque ela não pega, ela não quer saber do Instagram dela. Ela quer saber das coisas principais ali: nome, RG, onde mora e CPF. Mas, se mudar a regra e colocar qual é a sua rede social, é tal, oh, você pode fazer um agradecimento? Agradecimento, não precisa falar nada, só agradecer. Não precisa falar nada do que deu, não precisa falar nada, só agradece. Ah, eu tenho uma frase que eu acho que você gosta também. É, é, o princípio da honra é a gratidão. Sim. Então, tipo assim, eu não preciso colocar lá que o Reinaldo Campos me ajudou, me levou comida, me levou, digamos, eu nem sei as pautas literal que vocês trabalham na questão social. Mas eu não preciso dizer. Eu preciso só escrever assim, gente, estou grato hoje. Estou grato hoje com por conta que o Reinaldo me ajudou. Ou eu estive com o Reinaldo e o Reinaldo me deu um caminho muito forte, uma direção muito Diferente, forte. Diferente, né? Diferente. Só que aquela pessoa pode ter até mais seguidores que o Reinaldo. Pode, né? E aquele nome vai ficar ali. Concordo. Falando de política mais um pouquinho, pode continuar? Hoje né? eu gosto de falar disso. Você gosta? Disso, adoro. Eu gosto demais da política, hein? É bom. Fala, eu gosto, eu gosto muito da eu política. Eu falo que quem não gosta é governado por quem gosta. Tudo na nossa vida política, tudo em casa, você fala, pergunta onde nós vamos? Começa já a votação. Isso. É para tal lugar ou é para tal lugar? Já começa a política. A gente vive isso. As leis. Eu falo assim esses dias conversando com uma pessoa amiga minha, você tem que gostar, se não gosta, pelo menos saber da política. Porque é lá na Casa de Leis que vai fazer a votação para aquilo que seu filho vai aprender na tua escola. A importância Verdade. é muito grande. E é assim, hoje, dentro da, da questão da política... Por mais que é uma poluição muito grande, o nosso Brasil hoje está muito poluído. Sim. Não gosto da questão partidária, está só para te informar. Acho que não deveria nem existir <risos> um pensamento. Mas tem um pré-candidato possivelmente surgindo aí, para quem acompanha, eu acompanho ele há pouco tempo. Eu acompanho ele desde 2020. Não sou seguidor dele. Eu não gosto de ser seguidor de ninguém. Não leva mal. Mas é assim, eu gosto de ouvir todo mundo, cara. Todo mundo que é muito ser bom. é bom e tem que ouvir. De ouvir. Ouvindo a gente aprende eu, também. Eu não gosto de três trejeito também. Você tem um tique, eu pego o seu... Eu odeio isso, cara. Eu odeio. É uma coisa minha. Mas é um cara que eu admiro demais, cara. Admiro, tenho meus contra mas eu admiro demais de, pre... de, de, de antemão e ele se lançou como pré-candidato da República, o Pablo Marçal. Inclusive, eu ouvi falar que ele, domingo, ontem, parece que ele estava com o um evento aqui em Baruí, no Arena. No Arena. E, na verdade, eu até pensei que era o, o, o Itaquerão, acredita? Eu pensei que era o Ita é porque parece um pouco assim. De, parece de a, a, o jeito aberto. E né? para tu ver, lá ontem ele colocou muita gente lá dentro. Quantas pessoas cabem no Arena? 33. 33 mil. Então, ontem, é fato que lá tinha umas 20 mil pessoas. Muita gente. É fato, é muita gente E aí a pergunta que não quer calar Será que esse homem consegue? O slogan que ele está usando é destravar Só que o problema é que o digital dá força para ele Porque ele não tem é, não, não é engajamento fictício É real E nós estamos falando agora das máquinas né? Da área digital eles, A Fortíssimo. equipe dele é a máquina Não tem como bater, não tem como brigar Nessa área profissional não tem como falar mal, não tem como. Para falar mal tem que fazer melhor que ele. E é assim: todo o engajamento que ele tem de levar um público, ele encheu aquele de, de Goiânia lá, ele lotou na palestra dele. Está lotou no Brasil todo. Entendeu? E lá não foi destravar da nação, lá foi é, generais do reino. Então é assim: se você for ver, o digital ele te dá força para o físico. E ele é um fortíssimo candidato por conta do digital. Eu acho que mostrou bem isso na campanha do seu Bolsonaro, na né, última campanha. Foi, com certeza. Eu acho que, eu, assim, ao meu ver, ainda teremos alguns papéis, folhas, mas eu acho que tem era antes Bolsonaro e pós-Bolsonaro quando se fala em política digital. Isso. Porque ele mostrou que o digital, principalmente na época de covid Agora segurou muito, né? Sim. Na verdade, é que a gente não gosta de dar mérito por conta. dando que... mérito ao Bolsonaro. Estou não. O não. ao trabalho feito. Sim, sim. O trabalho foi espetacular. Mas a gente, assim, não é nós dois aqui, Lógico. mas o povo não gosta de dar mérito à origem do digital por conta do partido. Mas o partido forte no digital, que começou fortíssimo, e merece. Eu dou. Oh, gente, eu te dou total respeito, apesar de com, não concordar com muitas ideologias de vocês. Mas é o MBL. O MBL os né? caras vieram prontos. Cara, esses caras são é prontos para digital. Esses caras, se eles pararem de trabalhar agora, eles ganham muito pelo digital. Hoje, você sabe quanto que te rende um canal no YouTube? De pelo menos um milhão? Quanto? Mais ou menos? Você sabe pelo menos mais ou não, menos? Não, eu não tenho noção. ó oh, a, a pauta aqui, o valor aqui que eu vou passar para você, é, é lógico, é fictício. Por conta do quê? O custo lá dentro é CPM, custo por mil visualização. A cada mil visualização te dá 80 centos, 70 centos, 1 dólar, 3 dólares. Cada um dólar sai mais ou menos a quantos views? A cada mil. A cada mil? 1 dólar? um dólar. É um esporádico, né? Não dá para te dar convicto. Porque quem rege isso é a plataforma. Um dia eu entrei lá no meu canal do YouTube e estava 4 dólares. O CPM. eu vou fazer um canal do YouTube? Entendeu? Então, o cara com um milhão de inscritos no canal, o é, um mínimo, o um mínimo, o um mínimo que ele tira por mês é 25 mil reais. O um mínimo, o um mínimo. Mas a métrica dele, do, do salário mesmo, é de 50 mil reais. É mais que um salário de, do, de presidente da república. Então um cara que tem um milhão de seguidores já está tirando no mínimo. Com certeza. No mínimo, vamos mil reais, 20, 20, 20 30 mil reais por mês. Mesmo já tendo, sem postar, só de, por ter. Só por ter os vídeos. Na verdade, ele, ele não pode deixar, cair o engajamento, né? Ele tem que continuar ah. postando. Mas um cara que chegou a um milhão, tudo que ele posta... Vira dinheiro. Chega. entendeu Sobe. É, igual eu te falei, eu tenho um canal no YouTube de 5 mil inscritos. Eu tiro a cada três meses mil reais dele. É dinheiro. Olha só, é dinheiro. É dinheiro. Hoje em dia, 100 reais é dinheiro. Entendeu? 100 reais é Olha dinheiro. Olha só, o papo está muito bom com o Reinaldo Campos e você, mas a gente vai dar uma pausa de um minutinho para os nossos comerciais, nossos colaboradores. Quero agradecer a todos os colaboradores de todos os programas da TV, barueri.live. Muito obrigado. A gente volta. O papo está bom demais com o Djalma Empresário aqui. Um papo é sobre forte. mundo social, rede digital, mundo digital. É tudo uma mistura. A gente vai falar um pouquinho mais da empresa do Djalma. A gente volta já já. Um minuto. Até daqui a pouco. Visão Total Vistoria Veicular Empresa de vistoria credenciada pelo Detran Vistoria de transferência Vistoria garantida Vistoria cautelar E vistoria prévia Visão Total Vistoria Veicular 4382 11 -12. 4382 1112 Visão Total Vistoria Veicular Avenida Itaqui, número 842, no Jardim Belval Próximo ao estádio do Arena Barueri Visão Total Vistoria Veicular. É Queiroz! Só que na loja de imóveis Queiroz, aqui em Baruri, no de Novo, olha esse guarda-roupa de três portas de correr, olha essa maravilha com a porta com um espelho, olha os detalhes desse guarda-roupa, havena, olha só, sabe quanto é que você vai encontrar? Por apenas. 10 vezes de 259. Olha só que maravilha, cama box de casal com colchão de molas ortobó. só aqui na Móveis Queiroz. Olha só o detalhe aqui, meu amigo, minha amiga, tá muito barato. Ó a parcela, apenas 10 vezes de 239 no cartão sem juros. Mesa de jantar, olha só com tampo de vidro com quatro cadeiras estofado. Olha que maravilha. Sabe quanto é? Muito barato, 10 vezes de 149 no cartão sem juros. Tudo isso e muito mais se encontra aqui, ó, na Móveis Queiroz, localizado na Avenida Capitão Francisco César, 1637, Engenho Novo, Barueri. Eles também trabalham com planejado. Vem para cá. Hum. Hum. Meu Deus, é muito bom Bom, gente, e eu tenho uma dica para vocês Quando vocês virem aqui no Pavoba, não esqueçam de pedir o café ainda mais acompanhado com as minhas Fablovas Olha que delícia, e tem um mais lindo do que o outro E também é uma delícia e eu já vou degustar aqui para vocês, viu? Olha que suspiros mais lindos Rechados de chocolate. Depois de mostrar todas essas delícias para você, eu já aproveitei e já garanti o meu delivery, tá bom? Então venham aqui na loja e já garante o seu. Um beijo e agora eu vou embora no deliciar. Você que está acompanhando a programação da TV Barueri.live, a gente só traz dica bacana, dica boa. Olha só essa! Drogaria Kelly, localizado na Avenida Capitão César, 743 Engenho Novo, Barueri. Tá precisando de medicamento? Procura lá o pessoal, são gente boa. O contato tá aí na tela, certo? Todas as informações eles entregam via WhatsApp. Olha só como é um atendimento personalizado. Vai na Drogaria Kelly, medicamento e pessoas altamente qualificadas para atender você. É isso aí, voltamos ao oh, vivo aqui com a TV Live, Que programa show de bola! Um bate-papo sobre o mundo digital, rede social. Olha só, já uma obrigado mais uma vez pela presença, está muito bacana. E como passa rápido, né? Verdade, verdade. P parece que, na verdade, quando a gente começa a falar do digital. Parece que é tão atrativo. Realmente é um mundo, né? É um mundo, é um outro mundo. E, e a gente está dentro e vamos para cima. Onde é que fica a empresa hoje? Hoje, na verdade, hoje a minha empresa ela é, ela online. é online. né As pessoas têm uma visão muito parada ali no Zuckerberg, no Elon Musk. Né? E, o, e, o, e o Twitter fica? Então, o, o, ele acabou de comprar, né? O acabou Twitter. de comprar. Então, né? É assim, as redes sociais, ela, hoje eu acredito que ela faz... Elas fazem muito parte da comunicação. Acho que é difícil cair. Só que assim, é... a pergunta que eu faço é: e se cair? Como você vive? Uau. Eu me preparo para cair, sabia? Tem que se preparar. Hein? Eu acho que é, seria B. o top, porque assim, porque quando você pensa o seguinte: se e tem cai... gente que prepara para que caia, né? Não não, não, não, não é um desejo, tá? Só para você entender. Não é não, um desejo. Que tem, existem ferramentas no mundo. É, tem gente que é tem isso. Que mercado? E, é, pessoas trabalham para cair, igual aquela paralisação que deu do, do, do, do, do WhatsApp. Do WhatsApp e ali foi milhões de dinheiro que foi perdido. Milhões, bilhões, que quebrou, quebrou muita milhões, gente. quebrou muita gente. Ah, também teve das redes sociais. Então, é assim, só que eu tenho muito medo por conta que, eu, que o quê? O mundo depende do digital hoje. né então, tá hoje, quase 100%. hoje você pode ter uma guerra pela, pela área digital. Até as bombas são controladas. Entendeu? Então, é tipo assim... É, você vive pelo digital, mas e se o digital cair? Como é que você vive? Entendeu? Porque, se você for ver até a pessoa física, ó, nós estamos aqui, nós temos um casal ali que está trabalhando, querido ou não, eles estão trabalhando, e, por muitas vezes, nós vimos eles conectados em qualquer tipo de informação. Sabe que você falou uma coisa olhando para eles, eles estão ali, mas estão trabalhando. E, e realmente, conversa converso muito com a Priscila, hoje o gabinete, por exemplo, vou tirar, o Reinaldo ele atua com o comitê dele lá na... Jorge Belval, na Roportela, número 6. O comitê onde recebe mais a população ali do bairro, mesmo onde ele nasceu, onde ele cresceu, mora até hoje lá e atende muita demanda. Como também no gabinete, ali número 6, na Câmara. Mas a gente nota que, tanto no comitê quanto no gabinete, hoje a demanda, on a demanda online é maior. Se tornou um gabinete online, apesar Sim. de ser presencial, devido a esse mundo, essa correria digital. Né? Então, como eu sei que eu sou uma caixinha de criação, e quanto mais eu solto, mais coisa chega, eu vou falar uma aqui uma que eu sempre pensei, eu tiraria a questão do contra funcionário fantasma. Hoje eu tiraria por conta que o assessor ele tem possibilidade de estar na casa dele trabalhando. Trabalha até mais hoje. É, eu tiro você o André e a Priscila, a gente olha que eles estão aqui, estou servindo de exemplo. Eles estão fora do horário dele de trabalho, 5 horas da tarde. Mas, na verdade, estão 24 horas ligados porque o gabinete online está no celular deles. Isso. É o tempo todo recebendo demandas de, de pessoas. E aonde que eu colocaria uma punição hoje? Caso, caso a pessoa. Não, mas e como que a gente pune? A gente pune no contato. Se tentou contato por três vezes e a pessoa não atendeu, então ela é punida. Então, com isso, a gente retiraria a questão de não pagar mensalmente e começaria a, a descontar a questão de minutos e horas. Então, porque por causa Por conta de um contato, você talvez pode perder um, um dinheiro muito grande. Então, se naquele período de horário, vamos supor assim, eu colocarei uma taxa de cobrança. Na verdade, primeiro precisava entrar como lei, né, para ser legal, porque, se não ser legal, ainda vai continuar. Ah, o funcionário fantasma não está trabalhando. Então, na verdade, isso é um, uma PL, né? Um, certo, certo ou não? Sim. É, um processo de lei? Ou não? Uma, uma PEC? É Uma PL. A pele, né? Que é um, um, um novo caminho de lei. em falar assim, ó. Ele é obrigado a estar online de tal hora a tal hora. Então, se ele está online, se ele respondeu, onde que está? Onde que é, respondeu, atendeu o telefone. Porque isso não tem como burlar isso aí. Não, não tem. Não tem como o cara falar assim, ó. Um exemplo, o rapaz falou assim para mim, meu, eu posso te esperar quanto tempo? Eu falei, pode me esperar uns 15 minutos, uns 13 minutos. Só que eu cheguei 17 minutos. Só que antes de eu chegar, eu mandei uma mensagem para ele, eu, eu liguei para ele e ele não atendeu. Só que a partir do momento que eu liguei, já registrou que eu liguei e ele não atendeu. Quando eu estava perto, eu liguei, chamada de vídeo, ele atendeu e falou, pô, meu, estou aqui quase meia hora. E quando eu cheguei perto dele, eu falei, mano, você falou que estava aqui quase meia hora, você não estava meia hora, estava 17 minutos. Ele, não, mano. Falei, não, estava 17 minutos. Vamos lá, vamos lá. A hora que você mandou a mensagem era, seis, vamos supor, era 6 horas. E a hora que eu liguei para você que você falou comigo em vídeo, era 6 e 17 E quando você falou comigo em vídeo, eu falei, olha eu aqui, você me viu, numa distância de quantos metros? Verdade. Então, não tem, é, é, é injustificável. As pessoas falam que não tem, não tem controle, porque talvez acham que não vai ter acompanhamento. Mas fora, fora todo tipo de monitoramento. Certo? Meu Deus! Olha, eu falo para você, eu queria passar aqui mais uma hora, duas horas, tranquilo, só perguntando sobre rede social, sobre o mundo digital, que é um mundo, queria falar sobre música, as redes sociais, na, na, no mundo digital, queria falar sobre outras coisas, plataformas de ferramentas de trabalho. Livros, né? Que eu Livros, que eu, não falei que eu quero te apresentar uma pessoa depois. Mas vamos fazer comigo no, no Põe Palavra? É, vai ser um prazer. Oi. Deixa eu te falar, desde três anos que a gente montou a digital, é, eu comecei, há dois meses atrás, a receber essas oportunidades públicas para falar sobre o digital. Porque é aquilo que eu falei. Executar não é tão interessante do que orientar. Orientar é mais forte para mim. Muito bom. Entendeu? Só para fechar, assim, uma curiosidade. Não precisa ser certo. A pessoa quer dar uma melhorada no seu Instagram, com uma ferramenta simples que todo mundo gosta. Quero melhorar a maneira que eu escrevo, quero melhorar a hashtag, quero melhorar as fotos, a minha bio. É, é muito caro mensalmente? L então, tem uma coisa que eu não falei para você, eu foco mais na é, plataforma digital é, remunerativa. Remunera tipo YouTube mesmo. É, e não plataforma div digital divulgativa. Vale a pena, então, abrir o um YouTube hoje e já pensar lá na frente. São, com certeza. Então, a remunerativa é um caminho, a divulgativa é outro. A divulgativa é que foto você posta, como que eu faço para melhorar minha bio... Que que eu, é, Ai, meu Deus, eu Queria mais é uma educativa. hora de programa aqui. Como Entendeu? é que a gente faz agora? Né? A gente deveria continuar. Meu Deus, vamos falar sobre isso. Eu e... também quero falar sobre isso com você depois, particular. Viu? Aí, deixa eu só falar uma coisa aqui. Mais uma Uó. coisinha, eu sei que está terminando ali. Fica tranquilo. Mas, olha, a constância é tudo. A constância e você pegar o analítico... Porque ali te dá qual é a melhor hora de você postar tudo. Só isso dentro das redes sociais. Agora, não estou falando numa específica, estou falando dentro das redes. Twitter tem, tele, é, Telegram, porque o Telegram, não sei se você sabe, ele funciona meio como rede social também. Sim. Por mais que ele é criptografado, tá? Mas depois eu te explico isso. E aí vem Instagram, Facebook, fanpage. Quando você pega ali o analítico e você vê as melhores horas para postar, se você permanecer numa constância, pode acontecer dentro dessa constância. A minha filha tomou 13 milhões de visualização no Brasil. Só para fechar, Instagram, qual é a melhor hora para postar? Então, você tem que ver dentro do seu analítico, eu tenho que entrar lá nele e ver qual é o melhor que ele está apontando, porque ele não falha. TV Bareria, eu quero mais uma hora com Valeu. o Reinaldo Campos e você. Vereador, <risos> o programa está bom demais, está muito top. Olha, queria falar muito mais, quero agradecer a você que esteve ao vivo conosco aqui acompanhando, a gente não dá tempo nem de ler as perguntas, nem de ler as pessoas, porque tá tão bom hein? o papo, a gente não falou nem na metade da metade que a gente tinha combinado, assim, é. por cima, assim, de pauta. Foi conversando, bate-papo, quero te agradecer muito, mas antes de você encerrar, para você deixar seus cumprimentos, você tem uma surpresa para nós Tenho. aqui, né? essa é, é forte. É acompanhadíssimo, com a, acompanhadíssimo com a bela filhota, como que é o nome da filha? A filha é Esther, Esther, Esther Rodrigues. Esther, vem cá. Olha, tem um microfone para você aqui, Esther. Olha lá. Faz o seguinte, Esther, fica com o do tio aqui. Isso. Isso. Essa é a Esther, filha do... Pastor de Jalma. Já deixando claro para você, Du, e para todos os organizadores técnicos aqui da, da TV: jamais, nunca é desclassificado. De, e... Mas ali, eu estou vendo que aquele, o, a distribuição digital está indo para o YouTube e para a fanpage. Está indo para o YouTube e para a fanpage. Ali, eu ia trabalhar a headline ali, está vendo? Reinaldo Campos. Eu não sei qual é o nome que colocou, acho que convidado. já colocasse. A... Então, ali está: convidado de uma Banda e empresa digital. Aí talvez está Reinaldo Campos. A chamada é o que faria, a gente chama de headline, tá? Redline. É o que chamaria a atenção do cliente. Como ganhar mesmo. dinheiro dentro das plataformas digital? Hoje, Reinaldo Campos e você conversa com Digital Connect Certo. Seria um tema que as pessoas iam. Todo mundo ia falar, meu, como ganhar dinheiro nas plataformas. Vamos digital. falar sobre isso. Tá bom? Quero tomar um café contigo. Vamos tomar um café exato. Oh, mas antes de cantar, então, para encerrar cantando, quero te agradecer em gratidão, nome do vereador gratidão. Reinaldo gratidão. Campos. A sua pessoa, uma simpatia, como obrigado, é bom, como eu falei no começo, país. é tão bom a gente conversar com pessoas inteligentes. Parabéns, que Deus te abençoe e te prospere cada dia mais a sua empresa. Muito obrigado. Obrigado mesmo, de verdade. Quero deixar um beijo, um abraço. E eu quero agradecer a minha esposa, né? que é, Ah, momento love no é, Reinaldo você. Mãe, a minha mãe, é, na verdade, é a maior gratidão porque me Amém. colocou no mundo, né? E a minha esposa, por conta que meu. Ela é a maior investidora dessa empresa, porque sabe quando é você não ter e ela acreditar que tem? É igual hoje, tá faltando muita coisa, mas ela ainda acredita, é oh, demais. Isso é tão importante, tanto para o homem quanto para a mulher, né? Que a gente sempre anda juntos, mas que um apoia o outro, né? É, é verdade. É importante. Ela é muito junto. Nós é Parabéns pela e família. Tem a outra pequena, né? É que já... Ah, qual é o nome outra? dela? Stephanie. Stephanie. Ela Stephanie. É fora do Google <risos> Que coisa linda. Muito obrigado, Djalma. De que Deus abençoe. Deus abençoe pelo carinho, a oportunidade que vocês deram. Reinaldo Campos, o meu amigão ali, né? O o Camargo Andes e Priscila, casal bonito, Guerra, né? Que o Andes um dia, ele vai sentar aqui para contar o testemunho dele, depois eu te conto, pastor, Top. como Jesus transforma a vida de uma pessoa. É, é. é algo incrível. Eu não vou contar para você, porque eu vou deixar para sentar nessa cadeira com ele, e vai contar como Jesus transformou a vida desse rapaz. Hoje é uma benção. Andy, na presença aqui da Esther. Esther, muito obrigado por você estar aqui. Olha que linda. Combinou o seu vestido com as cores do programa do Reinaldo Campos. Então, obrigado a você que esteve ao vivo conosco. Um beijo. Que Deus abençoe a sua família. Reinaldo Campos com você. Volta na quinta-feira às 18 horas aqui na TV Baruri. E a gente vai terminar cantando com esse dueto. É dueto que fala? What? Dueto que fala? Duetinho. Dueto. Duetinho. Lindo. Lindo. Com vocês. Por que você se preocupa tanto com amanhã? Deus está ali, mas também já está lá. Ele está cuidando do futuro seu e o seu trabalho é somente confiar. Deus já está lá, Ele é o Pai de amor, que sabe dar o que é bom aos filhos seus. Não é desamparado quem confia em Deus, descansa hoje porque o amanhã não é seu, ele pertence a Deus. Uau. Fiquei com Deus, tchau, tchau, até quinta-feira. Obrigado, Contendo tchau, Obrigado, Obrigado, Esther. Obrigado pelo carinho.